É, meus amigos, se tem um boneco que tava todo mundo doido pra poder ver aparecendo no Tekken 8 aí, inclusive eu, era o nosso querido rorong e a Bandai Namco simplesmente do nada liberou um trailer de gameplay completo do personagem aí pra que possamos dar uma conferida nesse Taekwondo poderosíssimo que o boneco tem. Saudações, Denise O Canho Nobre. E bora lá para mais um videozinho de Tekken 8 aqui no canal. Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, meus amigos, você já sabe como é que é o esquema, né? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube: se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site que é o poder ficar por dentro das críticas de filmes, análise de jogos e notícias sobre o mundo dos games. E considere, se você puder, se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas. Vocês também conhecem vocês bem aí como que é o procedimento, se você não puder, assiste o vídeo até o final que já ajuda demais e deixa um comentário aqui também sobre o que que você achou de rorong no Tekken 8 que nós vamos conferir daqui a pouquinho meus amigos, então Vamos lá, pessoal. Antes de começar, só para poder dar aquela pincelada né, com relação à história do personagem, onde ele parou ali no Tekken 7, com base nas pesquisas que eu fiz, né? É de conhecimento de todos que ele tem como um grande rival o Jin Kazama. E no Tekken 7 ele estava à procura do personagem aí que tinha declarado guerra ao mundo e tudo mais. E com a pouca informação que ele tinha, ele acabou indo pro Oriente Médio, onde ele ficou sabendo ali, de acordo com alguns boatos que ele coletou, né? Que um demônio havia aparecido em uma das cidades dali. E aí, pessoal, sem pensar duas vezes, Horong pegou a sua moto, foi atrás do nosso querido Jin endemoniado lá, e encontrou a cidade totalmente deserta, exceto, é claro, pela presença do nosso querido Jin basicamente o que a gente tem de participação dele na história do Tekken 7 pelo que eu pesquisei, é isso obviamente nós temos o fechamento do personagem e tudo mais, e aí vocês podem complementar um pouco mais sobre a história dele aí vocês que manjam bem mais da franquia né galera, que como eu sempre gosto de comentar aqui nos vídeos de Tekken, deixa eu até aproveitar aqui para poder ir trocando a minha tela, para a gente poder conferir o gameplay dele, eu não sou um grande entendedor de Tekken não joguei tanto assim os jogos da franquia como eu gostaria, mas ali o Tekken 3 e tudo, inclusive o Hoarong é um dos meus personagens favoritos, os, pelo menos um dos que eu mais joguei, ele, o Edgurado e tudo mais. Então, à medida que eu vou trazendo esses materiais aqui pra vocês, eu vou aprendendo um pouco mais da história, pesquisando e também com vocês nos comentários, beleza meus amigos? Então, vamos lá, ó, sem mais delongas, já estamos aqui com o trailer de Warong devidamente preparado e a gente vai conferir aqui né? e depois prestar um pouquinho mais de atenção nos mínimos detalhes. Simbora, galera! Ah, que saudade que eu tava dessa intro, viu? Vamos lá. A musiquinha desse negócio é muito boa, velho. Um diferente. Olha o gráfico desse boneco, irmão. Eu vou destruir você. Nossa, ficou da hora, hein? A roupa de taekwondo do garoto. Nossa, que doideira. Olha aí, mano, esse estilo, cara. Ô, louco, ele tancou o golpe da menina ali mesmo? Nossa, eu acho esse boneco estiloso demais, irmão. Pelo amor de Deus. Toma a interação do cenário. Opa, ele deu uma fingidinha ali no golpe. Ó, o rival aí, ó. Nossa senhora, canela ele, canela, fi. Tome Sistema hit ativado Foi pra cima ali, rapaz Agressividade total, olha essas strings do boneco, irmão Nossa senhora Cara, eu acho muito foda Ele usou um hit engage ali, não foi? Uh, mandou pra cima Meu amigo, que boneco, hein? Que que é isso, rapaz? Mas o boneco tá muito foda, né, galera? É muita nostalgia pra mim ver o Horong desempenhando assim, né? As habilidades dele e tal no Taekwondo, porque. Pra mim é muito vívido no Tekken 3, quando a gente joga com ele e tudo. É um cara que usa mais as pernas pra poder bater, como a gente pode ver, né? E caramba, o salto gráfico dele, eu lembro dele no Tekken 7, né, em termos de gráficos e tal. O salto gráfico que eles deram com o personagem Assim como eles estão fazendo com todo mundo, né? Mas vendo o Huo nessa engine aqui, na né? Unreal Engine 5, dessa maneira, rapaz Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. olha só esses detalhes aqui, mano Até o rosto dele aparenta estar então, um pouquinho diferente no sentido de estar mais realista E os traços dele, né? Ficam mais aparentes, tipo o nariz um pouco mais fino e tudo mais E vamos combinar, né, meus amigos? Eu acho muito foda aquela roupa que ele tem de motoqueiro e tudo Mas eu acho muito mais legal ele com esse design aqui, com essa roupa de Taekwondo que ele utiliza poder lutar com as luvas e tudo mais, acho muito, muito louco o personagem, e aí em termos de gameplay, o que eles mostraram aqui pra gente, pô, tem muitas coisas que eu me lembro do Tekken 3, golpes característicos, inclusive esse daqui eu achei muito foda, cara, ele tancou uma bica da Nina, na verdade ele tinha carregado um golpe aqui na hora que ela deu o chute, pegou nele ali, ele tancou a porrada e aí ele deu um counter em cima dela aqui, rapaz, ó. As strings do personagem tem algumas coisas bastante similares mesmo, pelo menos do que eu lembro, né? Da época do Tekken 3 Se tiverem alguns adendos de coisas novas Que não tinham, por exemplo, no Tekken 7 Pessoal, vocês complementem nos comentários, tá? Porque realmente, o Tekken 7 é um jogo que eu não tive tanto contato assim Cara, essa canela com canela aqui, meu amigo, deu até em mim. Eu achei muito foda eles terem colocado os dois rivais, obviamente. Como eles têm feito, né? eles têm casado assim mesmo as rivalidades dos personagens nesses treinos do Tekken E eles terem colocado o Horong pra poder enfrentar o um Jin dessa maneira, ficou muito foda também. E repare, esse cenário, eu não tô lembrado se a gente já viu, me tiver é foda, né? Mas cenário muito foda também bem trabalhado, a gente provavelmente na versão final do game vai ter esse negócio muito mais polido, não só o cenário em si, mas também os próprios personagens né, ó a gente tá vendo aí algumas ativações do sistema Hit, ele utilizando o Hit Engage e tudo mais, poder ir para cima do personagem, que ele dá um golpe específico né, característico do próprio Worong, cada um dos personagens do Tekken 8 tem, e é, e é o que eles chamam de Hit Engage, que assim que ele dá uma porrada, ele já vai pra cima com o um sistema hit ativado e tal. Nossa, mano, esse, esse especial do Pera aí, não, tem que voltar nesse track aqui, cara. Ó, ativou ali o sistema hit, foi pra cima, pá, bateu pra caramba aquelas strings muito loucas dele. Esse é um boneco que com certeza eu vou jogar pra caramba nesse tech. Ó, acabou de ativar ali o Rage Art dele, bonito pra caramba. Olha só, mano, jogou o cara pra cima. Nossa senhora, essa bica de cima pra baixo, velho, na nuca do boneco, irmão. Ele na motoca característica ali, ó, a veia do braço do cara tá até saltando, meu amigo. Tão brabo que o bicho tá, muito foda, cara, muito foda. Gostei pra caramba desse Warong que eles apresentaram pra gente aqui no Tekken 8, meus amigos. E é basicamente isso, meus amigos, que nós temos hoje aqui, que eles revelaram pra gente, apenas Warong. Pelo jeito aí nos próximos dias nós teremos revelações de mais personagens, sei que tem muita gente doida poder ver o Ed Gordo aparecendo também E é claro que assim que eles mostrarem a gente vai trazer aqui pra vocês no canal Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do Warong em termos de design, gameplay também, pra onde vocês acham que a história do personagem vai E também complementem aí meus amigos com informações né, vocês que manjam pra caramba de tech eu sei muito bem Com relação ao movie set dele se pra vocês teve muita variação e tudo mais Eu vou adorar ver os comentários de todos pessoal e mais uma vez